Em uma analogia um tanto prosaica, eu poderia comparar o cristianismo a uma gigantesca e frondosa e milenar árvore, que não consegue ver o seu topo, pois seu alto se esconde acima das nuvens do céu. Por ser robusta e profundamente fértil, outros tipos do gênero vegetal ou mesmo animal tornam-se hospedeiro desta mesma árvore. Porém, ainda que de forma até mesmo parasitária usufrua do néctar que esta mesma árvore possui, nada tem a ver com a mesma e defecam apenas os efeitos colaterais originados pelo próprio organismo que tais parasitas possuem. Mas sabemos que, ainda que hajam toda a sorte de parasitas formando o ecossistema, os frutos produzidos por esta magnífica árvore diferem-se literalmente de tudo que está em sua volta. De forma democrática, o cristianismo permite ao ser humano usufruir-se dele, ainda que muitos o façam de forma deturpada e ou tendenciosa, mas também de forma democrática prevalece a velha máxima de que nós colhemos aquilo que plantamos. Paulo fala com extrema propriedade a esse respeito no capítulo 6 do livro escrito aos Gálatas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A grande verdade é que a liberdade, por mais que o seja promulgada, nada tem a ver com a essência divina daquilo que eu categoricamente denomino de seiva da existência. Jesus é a seiva da existência. Ele é Deus e Deus é o verbo, como nós lemos no primeiro capítulo escrito por João no Evangelho. Deus é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, para que neste sublime e supremo silogismo tornasse o nosso alimento diário através das sagradas escrituras. A transcendência do cristianismo está muito acima de toda ideologia, filosofia e, por que não dizer, até mesmo teologia. Muitas ideias tentaram deturpar a essência do cristianismo e algumas destas, algumas destas ideias se converteram até mesmo em uma filosofia de vida. Mas como está escrito em Gálatas 6 7, todos terão que dar conta daquilo que plantaram e certamente colherão o que fizeram por merecer. Trago em minha essência um conceito que é inalienável, e afirmo que todo homem luta por sua razão e por ela dá a própria vida, se necessário for. Mas a verdade é que a, a verdade a Deus pertence. Eu, porém, quero fazer da verdade a minha razão, e não da razão a minha verdade. Pois aquele que vive na verdade vive a mais deslumbrante razão. Enquanto que dela se esconde, vive apenas um vislumbre do que deveria ser. Por fim, concluo com as profícuas e profundamente conscientizadoras palavras de Jesus Cristo, testificado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem sensato que concluiu, construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a queda, bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.